Fala, galera! Aqui quem fala é o Bombits, começando mais um vídeo no canal. Agora, com essa quarentena, os vídeos no canal estão de volta. Então, ó, ativa as notificações para ficar ligado de todas as novidades e já deixa aquele like no vídeo. Bom, hoje eu vou trazer para vocês aqui... Os plugins gratuitos mais úteis. É uma lista pequena. Três plugins que são gratuitos. Mas são muito úteis para mim. Na maioria das vezes. Existem vários plugins gratuitos. Que a gente baixa. E acaba nem usando. Só fica lá. É, pegando poeira. No nosso HD. Então hoje vou passar. Essa visão de alguns plugins. Que eu gosto muito. Eu selecionei três. Botei aqui. Três faixas de áudio. Para a gente ver o que eles fazem. É, o primeiro plugin. É o Wider. Esse plugin. Ele é um Stereo maker, ou seja, ele pega o seu sinal em mono e transforma em estéreo. Ou seja, ele já é estéreo, ele deixa mais estéreo ainda. Ele é igual ao Ozone Imager, só que eu acho o wider da Polyverse Infect Mushroom muito melhor e eu vou mostrar para vocês o porquê. E fiquem tranquilos que todos os plugins vão estar tá com os links na descrição do vídeo para vocês baixarem. Vamos ouvir aqui e vamos ficar comparando. Ó, vou tirar. Olha isso, muito bom, muito bom, muito bom. Ele só tem um botão para a gente clicar aqui, aumentar e diminuir. Mas galera, muito bom! Que plugin maravilhoso, um dos meus favoritos. Bom. Vamos aqui para o próximo, eu criei uma linha de piano no nosso querido FL Keys. e o nosso próximo plugin é o Tape Cassette, eu vou zerar tudo aqui só antes, zerar tudo, vou deixar isso aqui embaixo, ele é um plugin muito bom galera, ele é um plugin de emulação de fita cassete, não tem plugin que dá aquele efeito de vinil? Bom. Esse aqui dá efeito de fita cassete Eu conheci ele recentemente, mas ele já é um dos meus favoritos Eu uso muito, porque é muito difícil achar um plugin de emula emulação de fita cassete gratuito bom E esse é Então ó, vou dar play aqui e vamos ouvir o quanto ele muda a no a o nosso áudio Vamos na saturação Ele tá bem... Tá mais ganho, mas tá muito bom isso aqui. O filtro low pass não faz muita diferença, galera. Eu ainda não consegui entender direito pra que ele serve. Mas beleza. Agora vamos no noise, ó. Dá, ó, o efeito de fita cassete esse noise. Mas... Olha só, um dos defeitos é que você para e o noise continua. Ó, oh, empresa, bora atualizar isso aí. Mas vou ajeitar aqui. Um pouquinho de sujo só, ó. Bem pouquinho. Esse wall aqui eu gosto também, muito. Que é como se fosse um detune. E o um flutter, que é um beat crush. Eu... Eu sinceramente galera, gosto muito desse plugin Muito mesmo Agora vamos para o nosso terceiro e último plugin Que é o MJUC Junior Da Klanghelm Galera, isso aqui é um compressor E eu sou uma pessoa bem chata com compressor Eu não gosto da maioria dos compressores gratuitos que eu vejo por aí Esse é o único que eu gosto e que eu uso bastante Deixa eu... Tá tudo certinho aqui Vamos ouvir o nosso o áudio e vamos mexer vou ligar ó. comprimindo aí você pode botar slow ó fecha e aqui é o um make up um ganho né para você voltar da altura que você queria mano esse compressor aqui é basicão é estilo FAT Compressor, mas, nossa, muito bom, galera. É um dos melhores compressores É o melhor compressor gratuito, falo de longe. MJUC Junior, da Klagenhelm. Bom, galera, esses são os três plugins que eu mais uso, que são gratuitos, que eu acho muito bons. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, ative as notificações que o canal está voltando. Então, muito obrigado a você que viu até aqui. Tamo junto e até a próxima.